Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta quinta-feira, hoje é dia 23 de março de 2023 É isso aí, a partir de agora você interagindo, participando aqui junto com o Nilson Araújo Participe aqui junto conosco, nosso WhatsApp É o WhatsApp do Povo, 99782 4426 26 4426 esse é o nosso contato, você pode enviar áudio, vídeo, imagens, né, os problemas da sua rua, do seu bairro, fique à vontade para você é, interagir, seja o nosso repórter por um dia, aqui no nosso Jornal da TV, SBN. Olha, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhem aqui a edição de hoje, tá bom? Se inscreva aí, ó clique no gostei, ative o sininho. Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será notificado, avisado que nós estamos aqui com o nosso programa. Tá bom? Então vamos lá, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, tem uma pessoa desaparecida, é um jovem, um rapaz de 36 anos. Ele está desaparecido e a família faz o apelo, pediu para que a nossa reportagem, para que o jornal da TV SB Notícias pudesse... É fazer essa divulgação e é muito preocupante, né? Quando a pessoa é, não se tem notícias dela. Trata-se desse rapaz aí, ó, que aparece nas imagens. O nome dele é José Carlos Guedes Júnior, 36 anos. Ele desapareceu desde o dia 2 de março, né? E familiares estão à procura do paradeiro dele. Ele sofre de distúrbios mentais, está desaparecido. Ele teve um pequeno surto. E de uma posse, né, de uma faca, ele ia, chegou até a ameaçar, ameaçar né, as pessoas que estavam na residência. Na ocasião, a polícia militar foi acionada, ele foi detido, é, enquanto a família tentava conseguir uma vaga de internação no hospital psiquiátrico. Isso que é difícil, né, meu povo? É isso que é difícil para o cidadão é, é, é, tentar é, esses tipos de tratamento, Falta psiquiátrico aqui na nossa cidade Falta na nossa região E mediante a esse tempo de espera Ele foi liberado, voltou para... Só que daí ele não retornou para casa, né gente? Então, família aí procurando por esse rapaz O José Carlos Guedes Júnior. Se você tiver algum tipo de informação sobre o paradeiro dele Ligue, entre em contato com a Polícia Militar 190 Entre em contato com a Guarda Civil Municipal é, o Disque Denúncia, que é o 181, tá? Ele tá desaparecido desde o dia 2 de março. E tomara que ele seja localizado o mais breve possível. Olha, com o CNPJ ativo, agora a Associação dos Condutores Escolares, já estão já com a corda toda, né, para darem sequência ao trabalho efetivo e ativo né, desta associação. Nós estivemos lá hoje pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, acompanhando lá né, o presidente, membros da nova é, comissão também, dos condutores, é, acompanhando também lá né, a chegada de autoridades no local. E a gente deseja aqui boa sorte agora para os condutores do, do, do, de vans, né, de transporte escolar aqui de Santa Bárbara do Oeste um trabalho esse árduo ficou paralisado na verdade durante a pandemia um momento muito difícil aí é, que ocorreu nesses praticamente quase três anos né de pandemia teve essa assembleia hoje na nova sede da Cesbo aqui de Santa Bárbara do Oeste lá no Jardim Souza Queiroz e dado dado aí né já o pontapé inicial tá aí a Amélia falando né também lá o Bruno é coiado é, que é o presidente e a gente é, também é, fala aqui que eles precisam realmente de mais é, representatividade, de mais atenção e o fortalecimento deles vai é, aumentar, crescer cada vez mais com essa união aí da, dos membros, né, de todos os associados da Associação ...de condutores escolares aqui de Santa Bárbara Oeste. Então, hoje pela manhã tivemos a Assembleia... ...olha, bastante gente lá, né? Para é, realmente a, já é, ser eleito aí os membros dessa diretoria. Parabéns aí pelo, pelo trabalho. Vamos falar de pediatria. 10 leitos serão instalados aqui na nossa região. Hospital Estadual de Sumaré... Olha a notícia boa na área da saúde. Essa informação veio através do governo do estado de São Paulo que irá implantar 10 novos leitos na ala de pediatria do hospital estadual da cidade de Sumaré. Né? Então vai atender também aqui é, toda a região, Campinas, Paulínia, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Serão 10 leitos de enfermaria de pediatria lá no hospital estadual de Sumaré. A medida tem como objetivo ajudar a desafogar os atendimentos nas unidades aqui da nossa região. Né? Em fevereiro e março deste ano, a central de regulação do município registrou o maior número da série histórica de solicitações de internação em enfermaria da UTI Utensiva da Pediatria. A média foi de 27 pacientes por dia um número bem alarmante. Em situação de normalidade, Fora dessa sazonalidade, a média seria entre 9 e 10 pedidos diários. Então, parabéns. Boa notícia. E se é notícia boa, também a gente divulga aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanhou, viu? Compartilhem aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, de internautas possíveis Olha aí, vai se inscrevendo no nosso canal, fica à vontade, tá certo, meu povo? Amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira, com mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN. Porque mexeu com você, mexeu comigo! Tchau!